Os recursos do Minha Casa Minha Vida que foram liberados na semana passada, dos 600 milhões aí, 443 foi semana passada e 100 milhões vão ser esta semana. Aí você me fala, beleza, então eu vou conseguir lá o meu subsídio? Opa, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo aqui é um vídeo que muitas pessoas também têm me pedido aí. Eu fiz um vídeo na semana passada falando sobre como funcionam os recursos do minha casa, minha vida, o que está acontecendo, né? Como é que entra os custos do governo, porque o governo estava precisando aprovar aí as contas para o ano que vem, né? Para quem não sabe o que está acontecendo esse ano, foi aprovado no ano passado pelo outro governo. Então, eu não estou aqui para defender governo nenhum. O que está acontecendo é que nós não temos não está tendo dinheiro né, para poder assinar contrato aí de financiamento para o Minha Casa Minha Vida, e as pessoas têm me perguntado sobre os 600 milhões que foi liberado. Pô, Guimarães, foi liberado 600 milhões, o que, que você tem para falar sobre isso tal? E eu tenho para falar sobre isso uma ideia muito clara, por quê? Eu trabalho, eu sou corretor de imóveis também, eu não estou aqui para poder é, melar negócio de ninguém, eu estou aqui para esclarecer, o meu intuito é te dar conteúdo, para que você possa entender as coisas que estão acontecendo e você escolhe comprar com quem e onde você achar melhor. Meu intuito aqui é te ajudar, não é prejudicar ninguém, não é... Não é passar mentira nem nada. Eu trabalho, como eu trabalho numa construtora, e sou ligado muito a pessoas do, do, de, do, da assessoria imobiliária, jurídica imobiliária, que consegue crédito, eles estão dentro do banco. Eu sempre estou junto e já aprovo muitos contratos das pessoas, junto com essas pessoas, e com isso, obviamente, que eu entrevisto essas pessoas, não só clientes, mas pessoas de banco, pessoas que trabalham com isso, para ter conteúdo para falar para vocês. Então, às vezes, o conteúdo não sai de uma hora. Pra outra porque precisa ter fontes precisa ter informação para não chegar aqui como algumas pessoas chegam ah, o recurso vai ser liberado na semana que vem pau você chega na semana que vem assina contrato e cadê tem um monte de gente aqui no canal perguntando que não assinou o contrato uns assinaram outros não são poucos que vão conseguir assinar os recursos do minha casa minha vida que foram liberados na semana passada dos 600 milhões aí 443 foi semana passada né e 100 milhões vão ser esta semana. Aí você me fala: beleza, então eu vou conseguir lá o meu subsídio? Vou dizer para você que não. Muito provavelmente você não vai conseguir seu subsídio se você está assinando o um contrato, porque esses recursos que estão sendo passados 443 milhões passados, 100 milhões agora essa semana e mais uns 57 agora para a próxima semana não são destinados a faixa 1,5 e 2 e para subsídio gente tá se a gente parar para analisar o que eu fui realmente perguntar é que esses recursos estão sendo liberados para pagamento de dívidas com as construtoras Sobre contratos que estão já aí, alguns contratos ainda vão conseguir os seus subsídios sim, vai, vai ser de praxe, mas não vai ser todas as pessoas, não vai voltar ao normal, não tá normal a situação na minha casa, na minha vida. Eu não quero te assustar, não quero prejudicar ninguém, como eu já falei aqui, mas eu tenho que te passar essas informações, porque esse é o intuito do canal, é te ajudar, é te alertar, ok? Então, se você parar para analisar, o que, que o governo está fazendo? A economia né, ela está sendo, tá sendo trabalhada para que não caia, para que o PIB cresça, para que as coisas melhorem. Né? Acho que esse é o intuito de todo mundo. Se eu estivesse vendendo a minha casa, eu quero que minha casa tenha os recursos melhores. Eu quero progredir, eu quero comprar coisas boas para casa. Eu não quero que dentro da minha casa as coisas... Caiam então o governo, está fazendo a mesma coisa, tá? O que ele está fazendo com a liberação desses recursos é para que esses funcionários mais de 200 milhões de funcionários, são mais de 512 empresas, são mais de 500 milhões de reais que essas empresas precisam receber do governo e ele liberou 600 milhões. Então, se você parar para analisar, vai ser, paga, vai ser pagamento de dívida para que os funcionários não sejam mandados embora, para que não haja uma massa desempregada aí agora para os próximos meses, para que a economia não caia. E também o governo está sendo malandro nisso. Então ele está liberando muito difícil está sendo liberado alguns recursos e claro que lá ah, foi liberado lá 600 milhões 400 e pouco para um 50 para outro tal que dentro dessa situação vai acontecer daí de alguns contratoszinhos serem pagos né com subsídio mas se você tá pensando em comprar imóvel hoje depender de subsídio principalmente na faixa 1,5 e meio e dois vou te dizer que vai demorar um pouquinho aí para as coisas acontecerem não vai levar um mês e dois meses Tá? Muitas coisas aí precisam acontecer e melhorar para voltar ao normal. O interesse do governo hoje, ó, eu vou ler aqui que eu escrevi a fala do ministro. Deixar o carro de polícia passar aqui, que eu tô do lado de uma rápida. Vamos lá. O que o ministro falou, eu coloquei aqui, abre aspas. Nossa preocupação é tirar a população que está em, em moradia precária e colocar em situação de moradia digna, bem como as famílias, que, as famílias que moram em áreas de risco, em encostas ou que tenham passado por desastres e estejam à véspera da nova moradia. Fecha aspas. Gustavo Canuto, tá? ministro do, Desen do desenvolvimento regional. Esse foi, essa é a fala do governo. O interesse está sendo na faixa 1. Os recursos que estão sendo disponibilizados vão ser para pagamento e construção dos imóveis que estão em obra da faixa 1 e não da faixa 1,5 e 2. Se você está pensando em comprar um imóvel, nessa faixa, a Caixa Econômica Federal tá mudando aí algumas coisas na, na, nos seus financiamentos, né? E muitas pessoas acham boas, outras acham ruim, eu tenho meu, a minha visão também, mas muitas coisas estão acontecendo, não dá para ficar da mesma forma, não dá para ter mudanças, continuar com as mesmas atitudes, né? Isso em tudo, pessoal, profissional, na área econômica, em tudo. O que o governo está fazendo, não estou justificando e dizendo que ele está certo ou que ele está errado, mas está havendo mudanças e melhoras, ou não, né? Pra, mas é para melhoria, para a questão habitacional do nosso, do nosso país. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, já estou chegando a quase sete minutos de vídeo, né? E eu queria dar essa, essa ideia para você sobre os recursos que estão sendo liberados espero que você tenha gostado. Se você gostou, poxa, dá aquela força aí para o canal, clica em gostei aqui embaixo do vídeo, clica em se inscrever no canal, porque você se inscrevendo no canal, você vai estar sempre munido de informações, de conteúdos que possam te ajudar a conquistar aí o teu imóvel. Não se inscreva apenas por se inscrever, se inscreva para poder é, ter informações aí em primeira mão sobre financiamento tal, alguma coisa. Eu vou deixar vários links aqui embaixo do meu canal e um deles é o que muitas pessoas precisam na hora de financiar o um imóvel que é sobre pontuação de score, eu sempre falo em alguns vídeos meu, clica aqui embaixo, tem um material muito legal aí pra você, tá bom? Espero que você tenha gostado, um forte abraço e vejo vocês, aonde? no próximo vídeo tchau, até mais